No último episódio de Minecraft Survival, uh, tenho, já tem aqui carvão, uh, e ferro, não. ferro, porra. Ainda bem que eu encontrei essa caverna, né, mano? Eu... Não, eu, f... eu fui fazer isso e é seu merda. Minecraft ah. Survival, vocês estão curtindo muito essa série, mas muito pra caramba, mano. Então, mas é o quarto episódio... Eles estão falando isso de... antes de postar o primeiro episódio, galera. Vocês estão falando isso antes de postar o primeiro episódio, não sei nem porquê. Tá, deixa eu fazer o início de novo. <risos> que bosta que assim. você Minecraft! Já estão curtindo muito, mas muito dessa série. Mano, e por que não trazer o quarto episódio, não? Não é não, Rafael? Sim! Por que não? Então, quarto episódio não. de hoje, então bora pro vídeo de quarta quarto episódio da série Minecraft. Bora! Oi galera, vocês é bem vídeo Mais um vídeo pro meu Diego Valador! Hoje é aqui com mais um vídeo de Minecraft Survival vocês viram no último episódio que mano era para construir uma casa só que nós fomos atacados Ai, por eu sete bilhões parece... de monstro 7 bilhões de monstro galera se você não viu o vídeo galera vai assistir agora porque ah. a gente mostrou um print ali galera de que na de que eu não sei se viu para tá aí na tela o print de novo aí na tela o print de novo de quanto monstro tá ali velho mano. Olha, olha isso velho. Nossa. velho é gente morreu eu umas quantas tempo. vezes mais quatro velho é. Com aquilo? Galera, no primeiro episódio, nós agora largamos a casa, mete aí na edição. Edição, mete aí na tela. De novo, a nossa casa antiga. Que era a nossa casa antiga e agora nós vamos reformar essa casa. Vou tentar construir uma casa, tá? Eu tô aqui muito cheio. esse Onde é que tá baú, mano? Não tenho porra nenhuma de baú. Nossa, eu jurava que tinha baú. Ah, não, eu tenho sim. Diego, eu... esse... você tem pedregulho? Você tem muito pedregulho? Pedregulho, deixa eu ver se tenho. Pedregulho Nosso pedregulho, eu tenho três packs Caraca É mais do que o suficiente Tá, eu vou meter aqui no baú pequeno para você pegar No baú pequenino tá, Pode, ser. pode pegar menino. aí, no pequenino Tá maluco meu amigo Tá maluco Quanto cara você tem? Ah, esqueci de dar ah, o nosso bem, precioso, mano. nosso bem precioso Olha aí o nosso bem precioso mas se nós perdessem esse item, eu... eu tava com muita raiva. Ma... Galera, ainda, a gente matou um meu com uma espada de pedra. De pedra. pedra, mano. Sem armadura, galera. Sem armadura. Aqui, ó. Diego, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vem eu cá, já volto, ajuda. galera. Já volto. Olha. Tá. Tá, tá me dá um que pouco que de diga. pedra pra eu ajudar você. É, ah, vou... Eu vou... Me... vou meter aqui as pedras. Vou... As pedras não. As portas. Eu tá errado. Tá, vou pegar aqui um pack, tá? Beleza, beleza Tá, galera, eu vou só pegar... Pegar espada e picareta Porque é a única coisa que nós vai precisar mesmo E também vou ficar com pa pá Caso é pra destruir terra, né? Que é um inferno <risos> Ai meu Deus Tá, então, vou botar aqui um pack Tá suficiente Tá, o que você quer aqui fazer? Você o, o, o, quer, tipo, aqui, o Espera, é 8. 1 2 3 4 5. Frei, tem quanto aqui? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, oh vou, 11, pegar, 12, vou pegar, vou pegar lá. Oh, eu vou pegar a areia para fazer janela depois, tá? Tá, 1 2 3 4 5 6. Ah, eu achava que era areia, mas era outra coisa que exatamente aqui. Então, quentando. pega a areia logo, pega a areia logo. Ah, tá aqui a areia, encontrei areia. Uh! Tá, eu acho que é culpa que é passei educado, né? Passei é. educado? Sai daqui, uhum. porra! Respect. Eu sabia que... Sai daqui, é... filha da... <risos> <Deixa> <risos> um educado. Sai daqui, ó, filha da... Nossa, aí dava um belo conteúdo Cara, pra um Cara, não, tão velho, você é tão um bom, velho, você, você tem que ser educado. É. E realmente, é, é você fica educado. muito educado, velho. Muito educado. Com Minecraft, você fica muito educado? Até seus pais dizem, você tá muito bem educado. Nossa, ah. meu filho, estamos muito... Peguei um pack, pe pack não, pack. Tá, consegui. Peguei mano, um pack um TW. Mano, como vocês estão vendo, a série tá muito grande, tá meia hora de vídeo. Meia hora, 20 minutos. Tá, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Caraca, vai assar esse negócio. Olha <risos> o meu escravo, olha só essa bosta. Sou ah. bosta. Tá, onde é que tá a fornalha e me dá de novo. Fornalha, onde é que tá? Ah, ah. nem consigo pegar, mano. Não, não é não problema meu, velho. Hum? Não é problema meu. Ah, você não tem? Tem que fazer, velho. Nossa, nem que é vagatussa. Eu fui tentando... Galerinha, voltei e já fiz aqui uma fornalha. Vou assar aqui. Com carvão? Mano, eu vou gastar mais de metade do nosso carvão, tá? Não faz mal, não? Você gastar mais de metade que? do car... Não faz mal se gastar mais de metade da porra do carvão? Não, mano. Só vai matar meu coração, não tem problema, não. Só vai matar seu coração. Ainda tem mais 30. Pode deixar. Tá, já tá nascendo um não monstro. Não e eu não tenho... campo Tô brincando, tem sim Tá, onde é que você tá? Tem que pegar um pouquinho de madeira. Oh, tá aqui é mais, de... mano. Olha é esses caras é vagabundos, né, mano? Ô, oh, minhas espadas já tá acabando, mano. Mano, minhas espada já tá. Eu vou dormir já, tá? Vou dormir já. Beleza. Dorme também. Beleza. mano eu vou dormir, eu vou. Mano, vou se, esse... se esse cara me bater, ela é corno. Tá dormindo? Oh, pau, eu acordei com uma aranha. Nem que é a pau. Nem que é a. Ah, oh, eu acordei na minha cama, sou surtudo, esqueci disso. Mano, eu dormi. Peraí, deixa eu dormir, inferno. Dorme, dormi. Nossa. Ah, monstro esperto, mano. Não deu tempo. É se... novo, de novo. eu vou dos um móveis, de novo. Aí eu vou ser um dos móveis os dois. Meu Deus, tá. corre. Olha só esse lelí e sou bosta. Morre, seu inferno. Tá, calma. Minha espada foi aonde? Eu perdi minha espada. Tá, dorme já, dorme. Dorme. Dorme rápido. Dorme rápido. Rápido. Rápido. rápido. Dorme. Dorme. Mano, eu vou levar esse para pra longe. Eu vou deixar eles me matarem e eu vou nascer aí. Oh, como é que tá minha espada? Eu perdi minha espada, véi. Ah, já acabou. Puta, entrou um é. cara. Tá, não. mano. Tá aqui, tá aqui um creeper do meu lado. Ferrou já. Eu não tenho espada, véi. Tá, morre, morre, morre. Eu vou explodir. Explodiu, nem né, que é a vaga atuça. Explodiu. Ah, ainda bem que a nossa Enderpeel não foi embora, né? Tá, fica Enderpeel. Nossa, mas destruiu. Mas destruiu. Tá aqui um mini zumbi. Tchau, minha vida. Tá aqui um oh. mini zumbi. Mini zumbi. Pra você ver como é hardcore esse jogo. Nossa. Vou embora. Mano, dorme rápido. Tá aí. Dorme, velho. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Mano, vai dormir. Dorme. Dorme. dorme. Não, tem monstro. Que vagabundo, velho. Nossa, eu deixei. Alguma coisa pra trás. Nossa. Nossa, eu tenho dois mini zumbis. Atrás de mim. Olha aqui, mano. Me ajuda. Tá, me ajuda! Entra em casa, entra em casa! Uma... Ele vai tudo entrar, velho! Ah! Corre, é. corre, corre, ah, corre! Esqueci! Tô aqui, mano, tô aqui, tô aqui! Ah, aqui. velho, corre, corre, corre nossa! velho! Nossa! Três mini zumbis! Dorme! Não, eu vou levar minha cama! Seus infernais! Vocês merecem morrer mesmo! Tem três mil zumbis, velho! Três! Nossa! Tem mesmo! Ai, um. <risos> tá, eu sei que eles não vêm. Vem cá! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, vem cá, vem pra cá, vem pra cá Nossa, entra dentro de casa, vem cá, vem cá, vem, vem pra pereira de mim e salta Vem cá, vem cá, velho ah! Mini zumbi vagabundo, morre, morre, não, pera Não, velho. velho Não consigo morrer Ah tá, eu não achei a... Nossa, pera aí, eu vou fazer Mano, fugir, pega tá? só que me corre, pega só que me corre Pronto, já tá Fiz aqui uma coisa que ninguém vai conseguir subir vem uma aranha. Que vagabundo. Não Esqueci gana. que a aranha consegue Manda. subir. Não vai de casa, velho. Sai de casa, velho. Tem um cooper aí. Nossa, errei. Ferrou. Sai de casa, sai de casa. Nossa, sai vai casa, explodir. Vai explodir. Vai explodir. Não acredito. Nossa senhora. Calma. Me dá teletransporte. Não, que não aqui. Galera, ferro aqui. Nossa, galera. Vou tirar print de novo. Tá, vamos tirar print, né? Como sempre, naqueles momentos calmos, né? É. Como vou morrer. Todo mundo Ah, esqueci que eu tô aqui ainda. Velho, Nossa, eu tô uma multidão, velho. Incrível. Mano, Ô, pega não, sua cama sabe? rápido, pega sua cama. Só pega sua cama. Pega sua cama. Mano, Simplesmente eu... isso, pega sua Mano. cama. Eu vou só mesmo fazer aqui mais para sua cama. Ninguém me vai olhar, né? Cama. Pega sua cama. Ah, ha! Ha! ah, se sabia ou não era que eu ia fazer uma espada. Toma, vai lá. Pega abuso. sua cama, velho. Peraí, deixa eu matar esses caras aqui, porque os caras são vagabundos. Nossa, são quatro. Nossa, são quatro. Tá maluco, tá maluco. Tá maluco, vocês não. Um... Pega só a câmera dá TP, pega só cama e dá TP. Morri, tá. Vou dar TP, pega, pega a câmera da TP. Barra TP. Vem cá, seus. Seus vagabundos, morre. Tá. Vai, dorme. Tá, Vamos. nossa. Nossa, o que aconteceu agora, Agora aconteceu uma coisa que não tá escrita, né? Tá, onde é que é a nossa casa? Ai, desculpa. Desculpa eu, desculpa eu. <risos> tá. Eu sei onde é que é o... Uh, o... Coiso. Que é que eu me teletransporto pra lá? Tá. Me teletransporta não, tá aqui, ó. Não, deixa. Eu já me teletransporto... Ah, não, não era isso que eu queria. Né? Onde é que você tá, mano? Eu já tô aqui na casa, velho. Ah, tá. Não vi. Tem que Tava guardar que essa pálaga. Ah, Tô aqui Galera Mano, se essas aran... Ah tá, elas, elas não atacam de dia por... Nossa, mano não, Nem, nem, nem respira na aranha Mas nem que a pau Que os caras explodiu Nem que a pau, né como, como que você faz grama? Como assim? Como que você faz grama? Não, deixa aí que uma hora vai nascer A grama Tá, onde é que tá a fornalha Pra eu pegar o vidro pra não acontecer mais bosta nenhuma Pô, ainda não tá, mano Pô, Ok, 30 já tá, né Posso pegar aqui as 30 Tá, vamos já meter a janela já Finalmente eu posso passar essa voz. Oh. Um Tá, Então eu não venha pra casa, né? Tá não, galera! Mas já tá. tá galera, a casa tá ficando assim, só que ele encontrou um Glipper. Glipper? Um assim. Creeper! Tá, um Clipper Tá galera, cliper, eu vou precisar eu. de espada. Ah não, já tenho aqui espada, nem ver. Tá, eu vou levar as coisas lá pra dentro, o baú. ou oh, você leva o outro baú, pode ser? Nossa, tá. o inventário já tá cheio, já. Tá, eu já pego as outras coisas, tá? Não, deixa que eu pego os dois baú. Pode deixar, pode deixar. Pega os dois baús Tá. Eu tô aqui... Eu tô aqui. Tá bom no buraco, o Creeper fez. Nossa. Vou já meter aqui um monte de coisa. Eu tenho dois packs de, de terra, mano. Agora tá virou precioso. É. <risos> uh, porra! Ah, não. Nem que a vagatuça. Não estourou a casa. Não estourou a casa, mas estourou o vidro e um pouco do telhado. Uh, desgrila. Ixi, agora não tem madeira pra aqui, Não. <risos> Oh, Nossa, mas nem que abagatus é Galera, eu tava aqui Normalmente o cara Rebentou essa bosta de... Não, não bosta não é, né? Eu? Essa casa Eu, eu agora? Tudo é eu agora? Não Nossa, não. tudo é eu agora ah, Eu tô agora Caralho. fazendo telhado, mano Tá brincando? Tá, agora não tem um machado, né? Ah, tem um sim Nossa. Agora não tem machado, ah, não tem um sim <risos> Ah, tem um sim, é, é assim que eu sou eu Digo que não tem, mas depois tenho Que eu não vou procurar Ah, porra, você roubou Minha eu madeira dei. Tá, tá aqui a outra madeira Tem madeira de carvalho? Ah, eu tenho Você me tinha dado Tá, vou, vou pegar o resto do baú Olha aqui a porra do carvalho, mano Ah Ah Marei dormir, que assim já tá tarde, né <risos> É tá tarde, tarde. É né? já tá meio tarde, eu moro... Do... Tá meio tarde já, né? <risos> Acho que é melhor dormir. Pô, tem um monte de monstro lá fora, mas vão queimar a casa, hein? Os caras vão queimar Ai, eu a eu tenho que queira... Tá, dorme, inferno! Dorme! Ah, pô, tá... Oh! Pera, pera, deixa eu ver... Nossa, não tem tanto, né? Vem cá, galera! Tamo aqui fazendo uma festa, se quiser entrar... Tô brincando. Vai entrar, galera. Vem, <risos> entra aí, galera. Entra. Vem, <risos> pra fora, infeliz. <risos> infeliz. Todos infelizes, né? Todos os caras são infelizes. Pera aí, calma. Todo mundo morreu. Menos... Oh, Ô, você não vai matar meu... Ah, Creeper. Creeper, Creeper. Morre, infernal. Morre, oh, infernal. o Creeper. O Creeper. O Creeper. O Creeper. Você errou tudo. Ah, não. não Por que você então. tá botando ele assim, velho? Olha aqui, Diego. Eu tenho um pack de... Ah, oh, não. De... Diego, olha aqui, ó. Por que você tá batendo no Creeper assim? Ó? Olha aqui. É. Diego. Diego. Hum, que, que foi? Por tô... que batendo o creeper assim, velho? Por que você tá batendo ele assim, velho? Então, é, é pra bater. Aqui, é porque agora que... tá com um Contidal, velho. Com condal, velho. Com condal, Com, dal, com, dal, com dal, como é que eu falei? Tá, peraí. Não tampa a porra do buraco. Não tampa a porra do buraco. Também, ó. Seus, seus flanguinhos. Tá, acho que já dá, né? Nossa. Ficou certinho. Eu peguei certinho. Ô, oh, mais um clipe você não rebene... Que disse? Eu só ouvi o barulho, cara, eu só ouvi o barulho. É, eu não consegui ouvir, nem Eu tava aqui nada, eu vi um tru... Ah, você tirou minha cama, seu vagabundo. Foi por causa disso que eu não renasci aí, mano. Que corno. Ei, o então, que que tu fez, Diego? Hum. Ô, Diego, você não tem mais madeira de carvalho, não, velho? Hum. Ah, tem sim, tenho sim. Pra tampar aqui, ó. Falta só uma. Pra tampar aqui, ó. Tá aí. Tá aí de Aê. carvalho. Não, é de carvalho. Ah, de carvalho. Entendi. Não, só uma. Tá, então me dá o resto. Me dá. Deixa eu pegar isso. Aê. Tá, por que você... Primeiro, mete a porra do baú. Mete a porra do baú. Ali, velho atrás. O baú tá atrás de mim, velho. atrás de você. Como assim? Aqui, ó. Ah, Tá, tem aqui um monte de pedra, se você quiser pegar Olha a pedra que eu deixei pra você E a nossa preciosa amiga, também deixei lá Se os caras arrebentarem a porra do baú ah, e nós não encontrar eu... o Peele, mano É triste Triste e mal, né? Mano, olha quanta terra, olha quanta coisa, né? E é agora mano... senso, incenso, de... quê? Tá, tem aqui carne, tá Quer mais um pouco de carvalho? Botei o ali aqui. Galera, finalmente completamos o quarto episódio, mano. Caraca, mano. Já estamos fazendo isso faz duas uh! horas. O em live faz duas horas. E já estamos gravando isso faz duas bostos de horas, mano. Então, galera, vocês gostaram desses quatro episódios que já foi. leva fazer o like, subscrevam, subscrevam. Se inscrevam aqui no canal. Tchau e fui. Espero o próximo episódio.